Senti saudades de você hoje. Não que eu não sinta os outros dias, não pense assim. É que hoje ela veio mais forte. Trazendo lembranças que eu acreditava já ter esquecido. Estava quase conseguindo tirar você do meu coração. E logo agora essa tal de saudade resolve dar uma passadinha aqui. Pra ver como está a casa. Se ela está bem arrumada, conservada. Se eu estou cuidando bem dela. Mas aqui não está nada bem. Ela está toda desarrumada e caindo aos pedaços. E eu até tento cuidar bem dela. Só que é visitas como essa que me faz perder o rumo das coisas. E tudo desanda. Depois de um longo tempo, eu consigo colocar as coisas no lugar. Mas adivinha quem aparece? Você. Claro. Primeiro vem em forma de saudade. Depois, ao vivo e a cores. Ficam uns dias... Me faz derramar de tanto amor e vai embora. É engraçado, sabe? Eu já devia ter me acostumado com esse seu vai e vem. Mas a única coisa que eu consigo é te amar mais e mais. Quando eu resolvi embarcar nessa viagem, vi muitas pessoas machucadas, sabe? Umas estavam chegando, outras querendo ir. Observei que tinha algumas pessoas que estavam tentando embarcar pela segunda vez, pensei comigo. Por que uma pessoa iria querer voltar a um lugar que já machucou ela da outra vez? Fiquei com essa dúvida, mas mesmo assim segui em frente. Embarquei ignorando todas as pessoas e os pontos de interrogações. Pensei que você seria diferente. Que não teria coragem de me deixar do mesmo jeito que elas. E olha pra mim. Estou aqui. Toda machucada. Todo dia tenho que voltar aí de novo só pra ver se dessa vez vai dar certo. Daí me lembro daquela pergunta: por que uma pessoa iria querer voltar a um lugar que já machucou ela da outra vez? Parei pra refletir e foi bem simples a resposta: é que quando uma pessoa ama de verdade, mesmo estando machucado e sem forças, ela ainda tem esperança.